E finalmente foi revelada a nova carta do Clash Royale Qual será ela? Se liga só que eu vou mostrar pra vocês agora Aqui no canal Bruno Clash Fala aí rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje eu vim aqui pra trazer aquela informação top Aquela promoção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 Custa R$18,90 Bom, pra você que tá participando da promoção Tudo isso daqui que você vai ganhar no PES Royale Vai sair aí por apenas 15,90. E você pode comprar os seus gift cards Assim como eu compro também Muito fácil na, no PicPay, nas lojas americanas, nas farmácias Pague menos e várias outras como você tá vendo aqui ó No Carrefour, na Caz Bahia no Ponto Frio Em diversos outros lugares Pra saber a lista completa Você vai ver aqui na descrição, rapaziada Dá uma olhada na descrição, o link tem, tá aqui embaixo Tem todas as informações Aproveita porque tá incrível Crédito extra só aqui no Google Play Então se liga só É rapaziada, é isso manos Depois dessa dica maravilhosa pra vocês Essa promoção Top demais do Google Eu vim aqui trazer pra vocês a grande novidade A nova carta do Clash Royale Sim, nós temos aqui ao lado Eu estou no TikTok, meus amigos Isso mesmo, nós estamos aqui no TikTok Na página oficial do Clash Royale Sim, o Clash Royale tem um TikTok Isso mesmo, tem um TikTok Lançou hoje e já lançou daquele jeito, rapaziada tem um conteúdo, um conteúdo apenas, e ele tá aqui. Vamos dar uma olhada juntos nesse conteúdo que postaram nesse TikTok do Clash Royale. Se liga só. Mano, vocês viram? Eu vou deixar rolando aqui, e vou dar uma pausada, ó Aqui ele mostra coisas tipo é, De eletricidade, né? Tipo dando aqueles choques, aquela explosão de, de eletricidade E aí vamos ver aqui pedaço a pedaço O que acontece, bom Vai seguindo, aqui a gente vê os goblins Lá ao fundo a gente vê umas, uns Picos de, de luz, né? E aqui a gente vê uma coisa muito interessante Que é como se fosse um medidor De energia, né? De eletricidade E ele tá ali, ó, meio que parece que Explodindo, ficou doido já, ó é muita energia, é muita eletricidade. Bom, outra coisa também que eu também quero falar pra vocês, embaixo ali, vocês veem na, nas legendas ali, tá escrito Hello TikTok, né? A chegada do Clash Royale. E tem hashtag Clash Royale, hashtag Choctober e hashtag Halloween. Choctober, novamente, no, é, nós já conhecemos, é o Outubro Chocante, né? Outubro Chocante, Outubro o, é, do, de Outubro e Chocante de... Eletricidade, né? De mago elétrico, por exemplo. Então outubro chocante. E ao lado Halloween faz todo sentido. Então provavelmente vem neste Halloween, rapaziada. Bom, e nessa imagem que a gente vê uma coisa muito interessante. É, ele coloca essa essa nova tropa, nova carta colocando luvas ali. Essa luva tem um, um negócio parece um parafuso ali em cima, mas é um negócio de ferro ali em cima e parece aquelas luvas fortes que você vê. Que a galera meio que utiliza pra poder mexer com energia Mais ou menos isso, quando você vê alguém no poste mexendo com energia Eles estão com luvas bem pesadas, eles colocam ali pra poder mexer E não ter problemas, inclusive o, o corpo todo tá coberto, né? Aqui ele tá com essas luvas, ele coloca ali, ó, vamos ver ali Coloca as luvas, e aí GG E aí depois os Goblins afastam e aparece essa criatura gigantesca Que que é isso, mano? Parece um ET, irmão Parece um ET, ele tá ali, ó Com as mãos na cintura, e a gente vê que ele tá Com as luvas, né, aquela parte da luva que vai pra fora Como a gente tinha visto agora há pouco Agora, eu não entendi nada, porque Ele parece ser grande, bem grande e eu não sei se, é na... se é aqueles negócio Um pra cada lado é a cabeça Dele, ou se é algo atrás Nas costas dele, de repente Uma máquina, e ele tá com a cabeça Meio curva, e o negócio tá por cima Assim, ó, nas costas, tá ligado? Tipo como se fosse um uma continuidade da mochila dele Então a gente não sabe Se ele tá fortão ali embaixo Meio que com a cabeça mais curta Porque a mochila é muito grande pra cima E pega aqueles dois negócios pra cima Como se fosse dois negócios de raio, né? Para raio, parece Sabe aquele negócio de, de, de energia? É como se fosse bobinas de energia como se fosse a Tesla Sabe a Tesla? A ponta da Tesla? Como se fossem duas Teslas ali nas costas dele Cara, muito interessante Não sei se é isso Tô viajando nas ideias Mas ó Deu uma pausa, vamos ver, vamos ver de novo, eu vou tentar pausar na hora que clareia mais Aqui a gente falou lá da, do negócio de energia, tem nas teslas, tem bastante coisa Os goblinzinhos olhando, o negócio de energia explodindo ali muito forte E aí ele colocando a luva E agora vamos ver se a gente consegue pausar aqui Vamos ver, peraí, ai passou Realmente é muito difícil, muito difícil pausar ali o TikTok nesse momento Mas é a nova carta que virá no Clash Royale, no Shoktober, em, no Halloween, né? No Shoktober, no Halloween, pra gente aqui no Clash Royale Então detalhes revelados aí, pela primeira vez aqui no Clash Royale Diretamente do TikTok, a nova plataforma aí do Clash Royale Provavelmente eles devem lançar mais brincadeiras, mais coisas lá Então é melhor a gente ficar ligado nisso, rapaziada Muito top, não é? Bom... Pra começar a brincadeira, a gente começou falando sobre promoção, sobre novidades Mostramos a nova carta, agora vamos fazer o seguinte Vamos jogar uma partida só com cartas chocantes Em homenagem ao Shocktober, então partiu É isso rapaziada, já estamos dentro do jogo, já estamos com o nosso deck Olha que loucura rapaziada Spark que solta aquele tiro, tiraço né, de energia de eletricidade Tem também o Mago Elétrico, acho que é a mais... É a cara da, da eletricidade no Clash Royale, o dragão elétrico, os zaps, o espelho para poder espelhar qualquer carta dessas, o zap, o relâmpago e a Tesla. Dá uma olhada na Tesla, que é aquilo que eu falei pra vocês, que é aquele negócio que pode estar tá saindo aqui de trás do. Daquela carta que pode ser aí algo muito grande, forte e com umas coisas, uma máquina nas costas. Não sei, pode ser. Mas estamos aqui com o nosso deck chocante nosso tech, deck de Choctober. No lugar da, do, do espelho, agora a gente vai ter, quando lançar a carta nova Vai ter um deck todinho de cartas chocantes no Clash Royale Então bora lá, vamos testar aqui ao vivo, então partiu É isso rapaziada, pegamos o Kandari 93, meu amigo, será que vai dar bom? Eu não sei, eu não sei, vamos ver o que vai acontecer, manos. vamos ver o que vai acontecer A gente já vai ali, ó tentando travar o quanto antes Pra tentar se livrar do corredor, né? Bom, a gente tem a Tesla, isso é bom, né? Isso é bom. Vamos ver o que vai dar pra fazer, né? Eu tô, tô tentando ver o que a gente consegue fazer de, de combos, né? Bom, travada vai dar bom. Os stuns tem bastante, né? stuns tem bastante. Vamos dar um zapzão ali, de leve. E aí a gente... Mano, mano, mano. Deixa eu dar uma travada aqui. Vamos botar aqui o dragão elétrico também. Pra dar aquela travada, não ter problemas. Vamos lá, tem que travar logo ele Porque ele pode dar problemas ali Vamos lá, vamos lá Ai, Nossa, boa, boa, tá Não me pegou na nossa torre, não pegou na nossa torre, isso é muito bom Vamos ver o que acontece, se alguém travar o meu... Vamos lá, vamos dar o um relâmpago Só pra dar o dano também porque eu... Ai, mano do céu Na hora errada Na hora errada Vamos tentar travar aqui Meu amigo, que chato, mano Meu Deus do céu Bom, mas vamos lá, vamos tentar fazer a doideira Vamos tentar fazer isso funcionar A Spark, o problema é que ele tem o O, o famoso esqueletão Mas nós temos o, o O espelho, né? Vamos ver se vai funcionar né? Vamos ver se vai funcionar Já tô aqui com ligadaço, vamos ver se a gente consegue Usar Nossas cartas é, Vamos ver se vai funcionar isso daqui hein? Então, Tá A gente já bota o nosso Spark aqui desse lado e A gente vai tentar travar ali ah, ali já, já travamos, já, já travamos Tranquilo, de boas Vai tomando dano ali, tranquilo Beleza Beleza Vamos dar uma zapada ali, ó Zapada, zapada Boa E aí a gente tá ali com o nosso Spark Mas ele vai travar aquele Spark lá facilmente Beleza Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de diferente, cara Tá treta, tá treta Vou dizer pra vocês... Não tá fácil não, hein Mas o Esqueletão dele vai me dar trabalho, né Mas, vamos ver Bom, vamos descer Spark Vamos descer Spark Descer Spark pra caramba Vamos ver o que vai dar Eu quero rolar aqui Vamos tentar proteger ao máximo Ver o que vai pegar Vamos lá Vamos matar ali tudo beleza Travar, beleza <risos> De um novo, trava de novo. Beleza, beleza, não tem problema. Mais, mais eletricidade, mais doideira. E vamos ver o que acontece aqui. Vamos tentar botar pra cima. Vamos ver o que vai acontecer ali agora. Né? Vamos lá, vai botar esqueletão, vai botar esqueletão. Certeza. Com certeza. Vamos dar um relâmpago de novo. Boa. Vamos ver se a gente consegue travar ali. Boa, boa Boa, mano, boa, boa, boa, beleza, travamos Travamos, tá difícil, tá difícil, não tá fácil não Mas... Vamos que vamos, vamos ver o que vai fazer lá, hein Será que ainda dá? Não sei não, hein Será? Vamos lá, vamos botar a Spark zona de novo Vamos ver se vai dar certo isso aqui, hein Tá travada Beleza, acabamos com a Spark Acabamos com a Spark. Beleza Tá Beleza Vou botar aqui meu dragão elétrico Vamos, vamos, vamos, vamos Boa, deixa eu ver se vai dar, deixa eu ver se vai dar Zap nele, zap nele, zap nele Vamos, vamos, vamos Mais, mais, mais, acaba, acaba com ele, acaba com ele Ah, não deu. Tá, vamos botar aqui nossa amiga aqui Vamos travar ele totalmente, beleza, não passou Vamos ter que jogar ali, ó Utilizando o nosso relâmpago, né? Não tem jeito, vamos ter que usar o nosso relâmpago Beleza, tá bom, ali vamos com tudo Vamos lá, esparcona de novo Vou rodar meu relâmpago de novo, hein, rapaziada Eu vou rodar meu relâmpago de novo Não tem jeito Vou botar nossa Tesla aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer bonito, hein Já tô rodando tudo ali, ó Ó, o Mago Elétrico Ele vai chutar o dele ali também A gente dá uma travada Opa, opa, boa, mano, boa, boa, boa Vamos lá, relâmpago de novo Deixa eu ver se dá pra fazer Tesla aqui de novo E vamos lá, temos 15 segundos pra rodar o deck Eu não sei se vai dar tempo não, vamos ver Vamos ver, zapzão Zap na torre Zap na torre, zap na torre de novo Mais um, Preciso de um relâmpago Se der o relâmpago, nós ganha Se der o relâmpago, nós ganha Vamos, vamos, vamos, vamos Boa, ganhamos Nossa, mano. Meu Deus do céu Ganhamos, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Meu Deus do céu, ganhamos, ganhamos e ganhamos bonito. Ganhamos e ganhamos bonito, hein. Caraca, o Spark não bateu. Mas eu sabia que nós íamos ganhar no relâmpago, e foi, olha, no último segundo. No último segundo, mas deu bom, rapaziada É isso, deu demais Deu bom demais, conseguimos a vitória Dá uma olhada, chegamos aí, ó, não foi cortado Foi uma partida e deu bom Com o nosso deck chocante Meus manos, ó, dá um ligue Que deck maluco, né, rapaziada, eu sou doidão Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa o seu like Comenta aí o que você tá achando dessa nova carta Qual será o nome dela? Tem uma sugestão? Coloca o nome dela aqui embaixo Eu quero saber, beleza? Então é isso, manos